Estaremos ao vivo e boa noite. Boa noite. Boa noite. <risos> já já vai algum tempo. Já já, já a prática. Já, já, que, o que é que eu tenho que fazer aqui? Não sei. Estou aqui já perdido no meio dos monitores, <risos> e dos fios e dos e dos coisas. Ah. Mas então boa noite. Já recebi aqui a notificação que estamos ao vivo a quem nos possa vir ouvir esta vai ser mais uma emissão de história e antes de passarmos a mais uh, conversa vou passar aqui o nosso genérico. <música> Estamos aqui já prontíssimos para começar mais uma emissão, mais uma emissão de história. Agora sim, boa noite, professor Quaresma. <risos> boa noite, meu filho. Uh, e esta é uma, mais, uma, mais uma emissão de história sobre o Conselho de Odmira. Hoje vamos debruçar-nos sobre uh, a freguesia de São Martinho das Amoreiras e eu gostava de ler aqui uma coisa. Santa Luzia dos Olhos, São Martinho dos Mancebos, Messijana Gravidade, Parnóias Bizarria, Garvão Era dos Pretos. O que é isto? É uma lenga-lenga, digamos assim, uma lenga-lenga que pretendia caracterizar, de alguma forma, as povoações que são citadas. Hum. Havia outras havia lenga-lenga, outras, outras ou melhor, havia lengas mais, mais mais vastas com, com outras terras. Uh, aqui, uh, se olharmos para estas que acabaste de dizer, Santa Luzia dos Olhos uh, tem a ver com a, com a especial, uh, a especial uh, virtude de Santa Luzia em tratar doenças dos olhos. A própria, ah. a própria, o próprio nome de Luzia, que vem de luz, portanto, a luz dos olhos. Uhum. Uh, e mesmo quem for a Santa Luzia vê lá que, de facto, as pessoas costumam oferecer uh, pequenos olhos uh, de prata, muitas vezes, à santa. São Martinho dos Mancebos É, uma, coisa, é assim uma, uma, uma afirmação ou uma, uma declaração me, menos clara, mas a mim parece-me que uh, tem a ver com, com, com, com, o, com o facto de quando São Martinho era uma terra de, de muita população, haver lá um grupo, um grupo de jovens, Bem, bem parecidos, certamente, que chamavam a atenção dos, dos, do, dos vizinhos. É, um pouco, o, o caso de Messicena, a gravidade. É, a Messicena foi, durante muito tempo, é, a capital de, da comarca, portanto, gravidade aqui é a dignidade, a importância da terra, assim como Panoias bizarria, que significa galhardia, distinção, e, de facto, em Panoias houve lá, assim, umas figuras... Que, que, que exemplificam esta, esta distinção, esta galhardia. Quanto a Garvão ser terra de pretos, isso parece-me uma especificação muito, quase, digamos, injusta, entre aspas. Injusta na medida em que, em que não me parece totalmente correta. Porque a verdade é que toda esta região do sul do, do Alentejo Uh, foi muito. Teve, teve muitos escravos negros africanos uh, do, de, portanto, provenientes da África nos séculos 17, sobretudo nos séculos 17 e XVIII mas também ainda XVI. Uh, por exemplo, em, em Colos houve, houve há uma, uma viagem do nosso Sebastião ao, ao, ao sul do país, e o cronista que relata a viagem cita um, um, um africano que vivia em Ourique que era um dos já é muito velho que era um dos primeiros que tinha vindo a este uhum. reino portanto eh, digamos que eram eram, eram, uma, eram eh, características pretendiam ser uhum. eh, as características destas terras destas terras São Martinho dos Mancebos enfim uhum. eh, su supomos que eh, os lançamentos de São Martinho davam nas vistas, nesses tempos, nesses tempos mais idos. Isto, isto, é, isto é citado do, do Leite Vasconcelos, uhum. do famoso etnógrafo e arqueólogo, uh, da sua obra uh, Etnografia Portuguesa, Tentame de Sistematização, a edição de 1988. Uhum. E hoje, como vamos falar da freguesia de São Martinho, tal como está no título... Uh, aproveito para cumprimentar o, o Presidente desta Junta de Freguesia Nuno Duarte, que já nos cumprimentou uh, vamos falar mas interessa se calhar contextualizar, recuar um pouco uh, no tempo antes da, da, da criação da freguesia uh, uh, em questão uh, e, e, e para isso salta-nos aqui uma palavra à vista que é uh, Marachique Marachique uh... Mas antes disso, eu gostava de dizer que nós vamos tratar de, de São Martinho, digamos, a história da vila, a história da freguesia. Uhum. Porque, e isso começa, em, no fim da Idade Média, portanto, século XV, princípio uhum. do XVI. Mas antes disso, naturalmente, houve povoamento, houve, houve pessoas uhum. a viver em São Martinho. São Martinho é hoje a única freguesia do Conselho de Aldemira que possui uma, um monumento uh, arqueológico visitável, que é a Necrópole do Pardieiro, que fica ali, entre as fica na, uh, na estrada, junto à estrada, entre, entre a própria uh, população de São Martinho e Corto Malhão. Necrópole do Pardieiro, portanto, da Idade do é, Ferro. Da Idade do Ferro, exatamente, uhum. 2.500 anos antes. E encontra-se visitável. Foi uma necrópole que foi trabalhada por vários arqueólogos, inicialmente Caetano Beirão, e Virgílio Correia, depois Virgílio de novo, mais o Jorge Vilhena. Portanto, trabalharam essa, essa, essa necrópole e hoje, como, como, disse, como disse, está visitável ao público. Mas falámos, uh, uh, suponho eu, que é Marachico, eu ainda não tinha. falado. Marachico. Fui eu que puxei a palavra a Marachico. E posso até uh, ler aqui um parágrafo. Uh, ao longo da segunda metade do século XIII... Concluída, pois, a reconquista, uma antiga circunscrição sobressaía ainda na região, Marachique, e depois tu vais-me corrigir se eu vou pronunciar os próximos nomes bem ou mal, que é Amurjique, ou Marjique, refer referenciada por diversos autores, designadamente Yakut Al-Kantari e Ibn Al-Abar, que viveram nos séculos XII e XIII do calendário cristão. Uh, a sua sede é identificada com o Castro da Cola, situado à cota 192, na margem direita do Rio Mira, que, fortemente encaixa, encaixado, meandra em baixo. Precisamente. Uh, a Marachique era, uma, era uma, como, disse, como disseste, uma circunscrição uh, proveniente de, ainda do, de, do período islâmico. Há quem pense que, que, que era uma povoação muito mais antiga, mas, enfim, nós vamos nos deter aqui por, por, por, no período islâmico, que é o período imediatamente anterior à, à, à, forma, à formação de Portugal e, portanto, à, à reorganização de todo este território. Uh, Marachique, se tu quiseres mostrar aí o, o, o mapa. Podemos passar aqui às, à, à nossa coleção de imagens. E, e vamos lá ver se eu. É isso. Aqui um... uh, temos aqui um mapa que mostra, de forma pouco. Um pouco precisa, mas uh, permite-nos permite uh, ver que no final da, da Reconquista Cristã, portanto, quando o território integra, este território do sul do país integra uh, o novo reino chamado Portugal, existiam aqui três grandes uh, circunscrições: uma delas Odmira, que deu origem ao Conselho de Odmira, do outro lado Mértula, que deu origem ao Conselho de Mértola. E no meio temos Marachique. Marachique era, portanto, uma era uma era uma circunscrição que tinha capital, tinha a sua sede no sítio que uh, que é hoje é o Castro da Cola, uhum. ou Nossa Senhora da Cola também assim chamada. Esta Marachique <coughs> uh, foi foi em 1245 ainda foi doada tal como a Admira pelo rei de Portugal, pelo rei Dom, Dom Sancho II, ao, ao bispo do Porto. Uh, na altura, os reis faziam doações dentro de uma política uhum. de, em, que, em que havia umas relações por vezes complexas e por vezes tensas com a nobreza e com o clero, e era o caso, Dom, Dom Sancho II sempre teve relações uh, muito, muito tensas com o com esses dignitários do clero e, sobretudo, com o Bispo do Porto, chamado Dom Pedro Salvadores, que era, de facto, uma figura uh, muito polémica e, e muito belicosa. Uh, basta dizer que, a certa altura, opondo-se à instalação de, de, de frades franciscanos né, no Porto, ele atacou as obras do convento e mandou deitar fogo, deitar fogo ao convento. Portanto, era uma figura de, de, de, de clero medieval com, com todas as características desse, desse, desse clero. Características que implicavam também a utilização da força e, e, e em que os seus interesses materiais estavam frequentemente à frente dos, do, desse, do seu possível uh, desejo de, de salvação das almas. E então, em 1245, o, o, o Marachique e o Admira foram doados uh, pelo rei de Portugal a... Uh, ao Bispo uhum. do Porto, Dom Pedro Salvadores. Uh, mais tarde o Rei de Portugal voltou a recuperar uh, tanto Marachique como Odmira, e uh, mais tarde ainda uh, Marachique acabou por ser de, desagregada. Marachique ainda teve fural em 1261. Uh, era uma tentativa, aparentemente, uma tentativa de reabilitar este território que estava sujeito a, a, a, a impulsos de desagregação. Mas própria... é essa desagregação, portanto, era a desagregação das autoridades da Igreja? Aqui, neste, neste caso concreto, era Porto... o próprio, o próprio, a, a própria circunscrição, digamos, o Conselho de Marachique, uhum. que, que, que estava a desagregar-se por motivos de, de, de não se ajustar facilmente à nova reorganização do, do, do, do território. Ah. O, que, o que acontecia é que Marachique tinha uma lógica, Marachique, a sede, tinha uma lógica de implantação que, que junto ao Rio Mira, de facto, mas que, que não tinha muito em conta a, a, própria, a própria fertilidade dos solos. E, portanto, não era muito... Além disso, o Marachique, a sede, portanto, Castro da Cola, ficava... No, numa, embora num alto, sobre o rio, ficava numa zona pouco, pouco suscetível de comandar um território, um território, de comandar visivelmente um território sob a sua jurisdição. Uhum. E isto o que é que deu? Deu a que houvesse impulsos de criação de novos, novas circunscrições. E criou-se assim, uh, neste mesmo território, criou-se... Uh, Almodóvar, Castro e, sobretudo, Urique. Uh, uhum. uh, portanto, ao mesmo tempo que isto acontecia, uh, naturalmente, Marachique esboruava-se, não é? Uh, esboruava-se, a sua importância desaparecia, porque... Mas isso já estamos, estamos a falar em que... Uh, estamos em a que falar é teórico ainda teórico. no século XIII, portanto, estamos a falar enfim, em finais da Idade Média, século XIII, e, portanto, o que nós vemos é uma... É uma, uma uma circunscrição, um conselho se quisermos dizer assim uhum. uh, em, em erosão em desagregação uh, o, próprio, o rei de Portugal ainda aparentemente tenta que uh, Marachique tenta dar uma mão a Marachique uhum. mas através de um foral, uhum. um foral Tanto numa intenção de fixação aparente, de população aparentemente sim e, uhum. e de reorganização mas a verdade é que não era possível porque Uhum. Uh, os, os, os territórios uh, de, de novo formados na, na altura, em finais do século XIII, uh, como como como eu disse, Oríque uh, e, e Alndover, naturalmente uh, acabaram por cana, canabil, canibalizar, perdão, uhum. uh, o território que pertencia a Marachique. Portanto, uh, vemos que uh, enfim, aparece ainda no século XIV, em princípio do século XIV, ainda aparece citada esta circunscrição de Marachique. Mas pouco tempo depois ela desaparece e, de facto, surgem é, os territórios, os conselhos, os novos conselhos de Uri, Calmodóvar e Castro que ocupavam, ocuparam este território. Uhum. Olha, aproveito que fizeste uma pausa para beber água. Para cumprimentar também aqui o Luís Pedro Silva, uh, que, que diz assim: boa noite a ambos, já tinha saudades. Uh, o caríssimo senhor António Quaresma é a minha companhia variadas vezes enquanto estou na bricolagem. Isto é, é, é uma forma de obrigado um podcast, eu, eu também o faço, e já agora, mas obrigado pelo apoio, Luís. Uh, Maria Zagarias também nos cumprimentou, uma, uma boa noite para si. Fiquem connosco e se, se já estiverem muito cansados. Quer ir da Carias, uh, Universidade de Évora. Da Universidade de Évora. Eu uh, não sabia, portanto, tu, tu, tu conheces. Tem, uh, se, se, se não... Eu digo sempre, estejam à vontade. Se não aparecer agora, mais tarde, podem. Isto fica gravado e tal. Isto é só por teimosia que nós também fazemos estas coisas ao vivo. Uh, gosto de fazer sem ter que recorrer a edições. Fica como está. Uh, é preparado antes e, e transmitido assim. Ora, muito bem... Uh, Tu não sei se queres que eu avance aqui, estávamos, portanto, no, no fundo a fazer aqui um preâmbulo do aparecimento uh, de, de, de, de povoações e depois da freguesia em que vamos falar mais. Sim, como, eu, vamos disse, focar mais como eu disse, os vários territórios uh, que surgiram, organizados que surgiram neste espaço, acabaram por por uh, anular a, a possibilidade de existência de, de, de Marachique. Uhum. E por isso, nós, a partir de certa altura, vimos, vemos uma, uma vila chamada Vila Nova do Ourique ou Vila Nova do Campo do que é hoje Urique, uhum. e vemos Al Almetover que é hoje uma vila importante também daquela, daquela região. Portanto, nós vemos aqui uh, a situação... Uh, hoje em dia, isto é um mapa de uma carta, um extrato da carta um 25 mil, uma carta do exército e, e vemos aqui um, o curso do Rio Mira, muito a meandrar, não é? portanto, a, é às voltas e, e junto a ele uh, vemos uh, indicada, indicadas as ruínas do Castro da Cola e ao lado vemos uh, uh, Nossa Senhora da Cola, isto é, um santuário que aliás tem muita importância, sempre teve muita importância. E no qual já, já falámos aqui noutra, noutra Precisamente, edição e mostrámos é. até fotografias atuais é, do, do local. É um santuário que, que sempre teve muita importância, portanto sempre atraiu muitas, uh, muitos, muitas e Aliás, numa zona em que há uma numa área em que há Muitas, muitas lendas e muitas, muitas narrativas que, que têm a ver com o rio, com a água, com o poder da água. Portanto, são, são narrativas anteriores ao próprio cristianismo. Por isso, uhum. narrativas que têm a ver com, com características físicas, o, o valor, a importância purificadora da água, uhum. a, própria, a importância a, da, das, das rochas. Uhum. Há uma rocha que, que, que chamam rocha escorgadia, em que as mulheres vão escorregar para um para, para pedirem um bom um bom parto portanto tudo isto são são são crenças são são rituais anteriores ao cristianismo uhum. que se mantiveram mais ou menos e que ao mesmo tempo de, de, de, contêm um certo dá um corpo a um substrato uhum. uh, religioso que, de alguma forma, um, sobre que, de alguma forma, se ergueu o, o santuário cristão uhum. católico. Muito bem. Portanto, nós ah, temos aqui uma, uma Esta imagem... Esta fotografia, creio que já mostramos noutra altura, era aquela que eu me referia. Precisamente. E, e aqui vemos, então, uh, as ruínas do Castro da Cola. Precisamente, nós vemos as ruínas... <coughs> em primeiro plano e ao fundo vemos a igreja, a ermida de Nossa Senhora da Cola, uma ermida que que é uma igreja com uma dimensão, como digo, uma dimensão significativa, com duas torres, enfim, é um é um edifício que não é que não que não se confunde com uma simples ermida rural, é um é um santuário de grande importância regional. Apesar de não ter nenhuma, nenhum aglomerado urbano. Não, neste é, momento tem próximo, tem próximo um pequeno museu, tem também um restaurante, e portanto, é, mas, mas não, mas quer dizer, não, mais do que isso, não. Uhum. E agora temos aqui um mapa que já apresenta algumas alterações relativas. Relativas, relativamente àquela, àquele mapa com aquelas circunscrições que vimos uh, inicialmente. Podemos dizer que isto é um mapa que reflete a situação do, uh, o mapa da de, de finais do século XV princípios do século XVI uhum. vemos aqui que se mantém um, um, um antigo território com uma, com uma notável permanência uhum. nos e seus de, Da qual já falámos aqui e temos um, um salve -se, não sei, olha, eu já perdi, não sei se foi a última ou se foi a penúltima emissão em que falámos Demira Eu acho que foi a última, foi Talvez. o número 7 de Talvez, história. Sim, Talvez. Sim, Talvez. Conselho de, de, de grande maior. Depois temos a seguir uh, Limitrofe, uh, contigo ao uh, Conselho de Odmira, temos Urique. Uhum. Urique, mas atenção, é o Urique no século XV e XVI, não é o Urique atual, uhum. como, se, como uh, as pessoas devem estar lembradas de, de que a Urique atual tem, tem enfim, sua, os seus contornos são, altos, são esguios e são estreitos. Guios. Sim, não, não, não, uh, não é... portanto, aqui não, tinha um, tinha um, um aspecto diferente. Uh, sim. Uma divisão territorial muito semelhante ao de Mira? Sim, sim. sim. Uh, depois Almodóvar, uh, Castro, Castro Verde, uh, Mértola, portanto, ainda hoje um grande conselho. Uh, e, portanto, uh, foi, foi, foi o que sucedeu à, à antiga divisão uh, territorial uh, proveniente da, do, do, do período islâmico. Este, esta já é uma, uma reorganização do território Uh, posterior à, à reconquista e portanto uhum. uh, já há algum tempo posterior pois. mas de que séculos? É que isto a se aqui. quisermos se quisermos uhum. indicar que uh, uh, o, o período é a que isto se refere isto, isto se refere-se à, à, à reorganização que encontramos no século XVI uhum. mas ela manteve-se durante mais tempo uhum. mas este mapa foi foi foi elaborado a partir da reorganização conselhia do século, no século XVI. Uhum. Uh, quero cumprimentar também o António Rodrigues, que nos cumprimentou. Uh, um abraço também para o António. Uh, muito bem. Vou então passar aqui. Temos então... O... Portanto, fixamos-nos aqui no Conselho de Orique como era, uhum. como era nessa altura. Mas inicialmente não tinha esta divisão que vemos aqui. Inicialmente, uh, quer dizer, quando o Conselho de Orique Exatamente, quer dizer, inicialmente o concelho de Oric ainda não tinha, as o suas de Ourique, mas não tinha as suas freguesias organizadas, ainda não tinha freguesias, freguesia uhum. inicialmente, ainda não tinha. Mas, sobretudo, com finais segunda metade do século XV e primeira do XVI, há um crescimento, um crescimento populacional notável em toda esta região e, e maiormente, no, no neste território de, de Oric que permitiu a criação de novas, de novas freguesias. Aparecem, portanto, as freguesias... Manteve-se a freguesia do Urique, a inicial. Aqui está marcado neste mapa também a, a Nossa Senhora da Cola, ou Castro da Cola, que, que, o que mostra que, de facto, esse, esse, antigo, esse, antigo, esse antigo ponto... Uhum. fortificado passou ficou integrado na, na, na própria freguesia do e, aliás é um ponto central das das sim, sim sim sim uh, e mas por que é que em contexto é que se criaram estas estas freguesias portanto estas sub-regiões uh, do Conselho, isto já foi uh... isto é a segunda metade do século XV primeira do século XVI uhum. é um período de crescimento populacional é um crescimento que tem a ver com, com novos arroteamentos das terras, com, com sesmarias, portanto, divisão de terras, atribuição ao povo, de terras aos povoadores e, portanto, a fixação de, de colonos, de, de populações, de povoadores que vêm de outros lugares do, do país. E, e essas, essa fixação originou o aparecimento de novas freguesias. E como é que isso se fez? Uh, freguesia, a freguesia é... Enquanto, enquanto circunscrição uh, territorial é, é, é parte da, da organização eclesial, é parte da organização da igreja. A organização civil tinha como base o conselho. A organização da, da, da igreja tinha como base as, as freguesias. Uhum. Essas freguesias normalmente... Uh, Uh, construíam só eram delimitadas à volta de uma ermida que era construída previamente, enfim e aqui neste caso concreto uh, estas estas estas freguesias foram todas construídas ou pelo menos ou pelo menos uh, reconstruídas digamos uh, no tempo de, de, de, de Dom Jorge o, o grande mestre da ordem religiosa e militar de Santiago que era filho do Dom João II um filho bastardo por isso não pôde ser rei e, e esse Dom Jorge é que dava é que deu neste período autorização a todas estas à construção destas ermidas por um lado e à própria possibilidade que os moradores tinham de pagarem os próprios a um ermitão e qual era o interesse que os moradores tinham e era isso que eu ia perguntar porque é que, porque é que haveria, porque é que <risos> os... haveriam de ter interesse em pagar a um ermitão é, Precisamente, é que uh, uh, uh, num contexto em que a igreja tem, e a religião têm um papel fundamental na vida das pessoas, uh, o facto de haver gente a viver uh, 4, 5, 6 e 7 quilómetros de distância de, de sede da sede sua, da sua igreja matriz uhum. uh, fazia com que as pessoas uh, enfim, tivessem dificuldades em deslocarem-se. E, e as queixas geralmente dizem que no verão há grandes calmas, portanto, os grandes calores. No inverno as, as ribeiras enchem e nós não podemos passar. Portanto, tudo isso eram queixas que os povos faziam. E então, atendendo à responsabilidade... existia, então obrigatoriedade? De... Existia, e sobretudo em terras da Ordem de Santiago, as pessoas tinham, tinham que assistir uh, aos ofícios divinos, às missas e semanais. E, e depois havia todo um conjunto de... de, de, de sacramentos, por exemplo, o batismo, a própria a morte, perdão, o funeral, os casamentos, tudo isso tinha que, tinha que ser feito na igreja, todos, todos esses atos tinham que ser feitos na igreja. Uhum. Portanto, as obrigações religiosas da, da população faziam com que eles quisessem ter a sua própria uma ermida própria das suas habitações, das suas, das suas terras, das casas em que viviam. E foi o que sucedeu. Portanto, nós vemos aqui que havendo cada vez mais pessoas neste, no termo do Urique, isto é, nos, nos, na, na área rural do Urique, o que sucede é que as populações pedem, de facto, a, a construção de ermidas e e a existência de um ermitão. Uhum. Uh, foi assim que sucedeu também em São Martinho das Amoreiras. Uh, São Martim das Amoreiras era, aliás, uma, uma freguesia considerada sempre muito rica, era uma freguesia que tinha, que tinha água, uh, ao longo dos tempos sempre foi considerada uma terra que, que, que, que era muito fértil, uhum. uh, e, e, portanto, uh, um, era uma terra que atraía população. Uh, e portanto o que nós vemos aqui por exemplo em 1511 já existia já existia a Irmida de São Martinho mas em 1511 os moradores uh, juntam-se juntam-se um, num sítio chamado Conqueiros que fica mesmo próximo de São Martinho aldeia de São Martinho uhum. uh, juntam-se ali e fazem um, uma espécie de escritura elaboram uma espécie o, de escritura solicitam autorização a uh, precisamente, a em, que, em que escritura é essa que é que é assinada por todos, que, é, que tem o tabelião, portanto, uma, uma, uma, autenticada pelo tablião e é e assinada o, por todos os moradores. Já agora posso explicar o que é o tabelião, porque não. O Tabelião é um... era o notário, uhum. De, uhum. e pois. que é assinada por todos os moradores, em que eles, de facto, se comprometem a pagar o, o, o, portanto, ao ermitão, ao, ao, ao sacerdote, que fosse fazer os serviços religiosos que eles precisavam. Portanto, eh, nós temos assim eh, a rede preguesias a uh, densificar-se. Uhum. Essa rede de preguesia era, era uma rede uh, clerical, portanto, da igreja, mas eclesial, quer dizer, era uma, uma divisão eclesial, mas que tinha, uh, que tinha também consequências muito, muito diretas na própria, no próprio aspecto civil e na própria vida das pessoas. Uhum. Uh, portanto, nós aqui, no caso de São Martinho em 1511 vimos já que eles fizeram esse... esse essa escritura e, e, e de facto, uh, enfim, passa a funcionar, podemos dizer assim, uma, uma, uma organização uma organização eclesial uh, em toda a igreja. Aliás, as igrejas eram sítios, uh, sítios de encontro, eram sítios, Mas, eram lugares... Sim, deixa-me só interromper-te. Portanto, é, os, os esses moradores que se juntam em 1500 e outros para solicitar... Uh... A uh, autorização ao Dom Jorge, mestre da Ordem de Santiago, Sim. que já referiste, uh, filho uh, do Dom João II, uh, eles uh, queixavam-se no fundo da distância que tinham que, Era. que, que percorrer. E eu gostava de ler a, a, o texto original, Sim. mas eu tenho medo, de, neste português antigo, de fazer aquilo. Tenta! Mas <risos> vou tentar. Uh, eles diziam assim. Porquanto de onde eles vivem, a igreja de Oric, onde eles haviam de vir ouvir missa, é três léguas e três léguas e meia. E por ser tão longe, não podiam curar suas almas como deviam. É precisamente, é uma linguagem muito dessa dessa época, não é? A isso cura era o era era coisa... argumento que eles apresentavam sim, sim. Para... e mais adiante quase todos eles repetem o, o, o argumento das dos grandes calores no verão e das grandes e das cheias das ribeiras no inverno uh, foi aconteceu assim a Santana da Serra uh, tá, está só ali o nome de Santana mas é a Santana da Serra e, e, e aconteceu mesmo em Santa Clara Velha e portanto, acontecia assim em, em todo o lado, eles queixavam-se das, das dificuldades de trânsito das dificuldades de, de, de acederem à igreja matriz a que estavam obrigados a ir e isto aconteceu em Conqueiros não é? mesmo... Esse, em Conqueiros uhum. eh, nós podemos perguntar mas porquê Conqueiros? é que Conqueiros nessa altura, em 1511 era uma das principais, um dos principais lugares da freguesia Uhum. Nós, no século XVI, verificamos que, de facto, a freguesia de São Martinho era trinucleada, tinha três núcleos. Uhum. E esses três núcleos, nenhum deles era, era a Moreiras Gar, porque a Moreiras Gar é, é, uma, é um núcleo que só apareceu muito mais tarde, uhum. praticamente nos nossos dias. Não é? uh, e os núcleos existentes na, uh, na freguesia de São Martinho era, eram uh, a, Moreiras, uh, a Aldeia das Amoreiras. Uhum. Né? Era, era conqueiros e havia a ermida de São Martim, Martinho quase. não Ainda não, não tinha... era São Martinho, era a ermida de, de São Martinho. Era só a Ermida de São Martinho. Aliás, uh, esta a existência desta ermida naquela encosta é, é, está. está é, é objeto de muitas lendas e de muitas enfim, de muitas narrativas uh, populares que, que pretendem. Uh, Explicar a sua existência, uma delas, numa dessas narrativas populares, diz-se que, que São a, a, a de... pa, foi, é a hermida de isto aconteceu aquele momento em que não te esqueças do que ias a dizer, não. estavas a falar das narrativas populares, da das, das lendas, e eu vou aqui no instante passar por trás de ti, podes continuar com a explicação. Isto, basta desligar a máquina eu vou desligar ali aquela máquina Não. que de vez em quando dispara portanto há é, é, uma das uma das narrativas diz que São Martinho aparecia aparecia sobre uma, uma oliveira é, e que a população é, que lá erigiram um, um, um, uma uma edícula onde uhum. colocaram a imagem é, e mas só que a imagem era trazida pelos moradores, que não a queriam lá, era eh, trazida para outros, é eh, trazida nomeadamente para Conqueiros, uhum. mas a imagem fugia e ia de novo aparecer lá. Enfim, há uma série de narrativas, eu não as vou contar aqui todas, uhum. mas há uma série de narrativas que lá se contam, aliás, uma delas também é engraçada porque, porque mostra essa tensão existente entre as várias populações do Conselho, entre a Moreira Jogar, Conqueiros... A aldeia das Amoreiras? Eh, perdão... Perdão, Aldeia das Amoreiras, lá estou, dia, lá estou não, com não... os meus lapsos de <risos> lapso língua <risos> comboio veio vai tarde. Uh, uh, Aldeia das Amoreiras e Conquedes, uh, cada uma delas a querer, a querer que, que uh, a querer ter na sua, na sua, na sua, na sua, no seu espaço, uma ermida dedicada a São a São, a São, a São Martinho. Uh, nós devemos depois falar no nome, no nome de São Martinho e de Amoreiras. Uhum. Mas uh, acabou, o próprio, a própria aldeia das Amoreiras também queria, segundo uma das, dessas narrativas, também queria o São Martinho lá na sua, no, no seu espaço. Uh, só que acabou por não conseguir e acabou por ter que se contentar com, com São Bento. Enfim, é, é, aliás, há uma série de, como eu disse, há uma série de narrativas populares sobre esta questão dos santos e da dos santos que vão de um sítio para o outro e da população que vai buscar o santo Mas, e, no fundo era disputas é? por centros de importância é, é? É, precisamente é é é, é uma, são metáforas ao fim cabo uhum. nós podemos podemos interpretar estas narrativas do ponto de vista metafórico elas de facto representam essas essa, essa uma certa disputa de centros de poder das próprias através a, a, a, a, a, a disputa é essa que, a, que existia entre as próprias povoações e populações de cada uma das populações. Bem, uh, vou também complementar o, o Paulo Cruz, uh, que, que, e, e com o qual eu já assumi um compromisso logo muito desde o início destas emissões, que era que havíamos de fazer uma emissão sobre Uh, os movimentos anarquistas... Pois, e desta vez teve quase a ser, E, não? e teve quase a ser esta, <risos> mas uh, está, está muito para breve, Paulo, essa, essa emissão, porque, uh, uh, felizmente, existe história, essa, uh, o Conselho de Odmira tem história dessa, portanto é pertinente para esta série de história que estamos a fazer. Uh, e então vamos, estamos então uh, na, na, na, nesta região trinucleada, que tu falaste uh, com uh, São Martinho, Aldeia das Amoreiras e Conqueiros, sendo Conqueiros uh, a mais importante. Houve uma certa altura em que Conqueiros era de facto, uh, no princípio do século XVIII, Conqueiros ainda era uh, o lugar mais importante. Uhum. Nós hoje em um dia olhamos, vemos algumas casas, e, enfim, mas e não imaginamos que em tempos uh, Conqueiros chegou a ser mais importante. Mas uh, podemos reparar que Conqueiros está muito próximo da própria povoação de, de, de São Martinho. São Martinho, a certa altura, passou a desenvolver-se quando, quando as pessoas começaram a chegar-se para junto da igreja. As igrejas eram, como disse, eram centros de, de reunião, lugares em que as pessoas se juntavam uhum. e, portanto, em que, em que inclusive, algumas, algumas profissões aproveitavam para, para, para, para se fixar. Aproveitando exatamente uh, a frequência por, por muita gente. Aliás, nós já, nós já tínhamos falado nesse, nessa forma de, de proceder, de se organizar em povoações, uh, uh, a propósito, até lembro-me, a propósito da freguesia de Sabóia, onde mostrámos as sim. geografias, portanto, onde nasceu a igreja, e depois, portanto, o que acontecia era uh, cedência de terrenos em torno da igreja para as pessoas se poderem fixar é. e depois é, isso naturalmente atraía uh, é. os, os ofícios que por ali havia é só Martinho e isso não foi imediato porque já havia duas duas povoações com uma dinâmica com hum. uma certa dinâmica de crescimento aliás todas estas povoações ficavam junto da ribeira e junto da estrada que passava ali uma, uma antiga estrada que vinha dos lados de Garvão e que podia dar ligação a, a Lisboa e a e a beija, uh, e, portanto, junto de uma estrada, e junto de um, de um ribeiro que permite a existência até de algumas várzeas cultiváveis. Uh, e, e, portanto, há como que um aspecto comum a todas essas terras, que é essa, é, por, por um lado da estrada, mas antes mesmo da estrada, é esse, esse, esse, esse ribeiro, uhum. que passa que é um ribeiro tributário do Rio Sato. Portanto, é uma é um dos, um dos, um do, um dos ribeiros que corre depois, para um do tosado. Uh, nós vemos aqui que São Martinho das Amoreiras é constituída uh, o nome de São Martinho das Amoreiras é constituído por dois por dois elementos uh, dois elementos uh, fundamentais digamos que é, é Amoreiras é e é São Martinho. Uhum. Uh, Amoreiras parece ser de facto o, o, o elemento mais antigo e se podemos conjeturar que amoreiras podia ser um sítio com muitas amoreiras com muitas amoreiras ali no, no, no, no, fim, no fim do século, no fim da Idade Média houve houve alguma houve algum, algumas tentativas e houve mesmo não só tentativas houve algumas algumas práticas algumas alguns cultivos de amoreiras para a indústria da seda mas aqui neste caso não parece. Este, este termo a Moreiras parece ter a ver, aliás, aqui no caso concreto, um natural da freguesia, que é o Jorge Viana chamou uma atenção para isto. E efetivamente há um, há uma, um, há um toponimista espanhol, o Francisco Vilhar, que nós aqui já, já algumas já que eu aqui já referi uma vez ou duas. E, e parece que a Moreiras tem uma raiz, que é a raiz mor, que significa água. Okay. Uh, portanto, eventualmente tem a ver com aquele ribeiro que lá passa perto. Agora já não passa, está está é, que está encanado, e portanto já não, já não é visível, Eu, junto a São Martinho. E portanto a palavra mor poderá significar de facto... Uh, água e, e tem é uma palavra com o mesmo com a mesma da mesma família de, Mir, de mira de mira uhum. e de mar também uhum. aliás temos marachique também bom uhum. mas enfim isso uh, levar nos ia a, a, a, a muita é claro enfim, que as associações são é, mais fácil mais imediata de se fazer a com as amoreiras é, claro a amoreira. mas há, mas por exemplo em Urique há um sítio que se chama amoreira muito próximo lá da vila e portanto, também não gosto de. Enfim, também próximo de água. Uhum. E portanto, não. E muitas outras, há aqui muitas outras. Por exemplo, uh, aqui próximo de São de, de, de -Sur, a Praia da Amoreira, por exemplo, uhum. onde desagua um pequeno ribeiro. E há muitos outros nomes. Por exemplo, Mora, uhum. por exemplo, Amor. Há também a palavra Amor. Portanto, estes Mor. Provavelmente tem a ver com tem uma relação, uma relação com, a com a água. Com a água. Uhum. Depois junta-se sempre, como é normal, uma, um outro, uma outra designação. Neste caso, devido à, pró à própria importância da, da, da igreja e à própria, ao próprio papel de, de, de, direto da, da, da, da constituição, do, da organização do território, eh, os nomes de santos agregam-se frequentemente aos nomes mais antigos. No caso concreto de São Martinho, São Martinho era um, um santo que tem a sua lenda uh, portanto, associada a uma série de, uma série de, de factos. Uh, São Martinho era. É, era Viveu é? é? Portanto, todos os viajantes, um deles. É. Portanto, relacionado muito com, os, com as próprias. Com, os, com as estradas e com as viagens, etc. é São Martinho havia uma rua da estalagem que também tinha muito a ver com essa, com essa função de, de, de lugar de passagem junto a uma estrada mas o São Martinho é o santo que que, que que parte, que rasga a sua capa, que corta a sua capa e dá uh, uh, uma, das metades, uma das metades a uma das a um pobre esse mesmo São Martinho que perante o riso dos do, fim perante a crítica dos dos seus companheiros de viagem Viu compensada sua, a sua caridade. Com o bom tempo. Com né? o bom tempo. Exatamente, ah, imediatamente de deixou São de chover Martinho. o verão de São Martinho uhum. e passou a haver uma, uma temperatura amena, o tal o verão de São Martinho. Uhum. Uh, havia, há uma outra, uma outra, um outro episódio da lenda de São Martinho que é a Missa de São Martinho. Essa está aqui, uh, aqui retratada, ou está aqui nesta pintada, melhor dizendo, que... uhum. está pintada nesta, neste óleo que pertence à, à, ao retábulo da Capela, Mor, da, da, da, da, da Capela Mor, do Altar Mor, melhor dizendo, do Altar Mor da, da Igreja de, de São Martinho. É, é uma, uma, uma peça de barroca do, século, do século XVIII, mas é uma é de facto uma uma, uma pintura notável esta que aqui se encontra na Igreja de São Martinho um dos enfim um dos, dos patrimónios pictóricos do Conselho de Almira com, com com importância uhum. Pronto, um, uma vez uh, erguida esta esta igreja e como é que como é que então depois uh, se, se começou a, ou começou a evoluir porque já vimos que Conqueiros uh, seria a povoação mais importante sim. Uh, e que São Martinho nem, nem, seria apenas um, um local onde estava a igreja. Sim, mas no século XVIII nós vemos que as coisas se alteram. Uhum. Uh, começamos a ver que... No século XVIII, portanto, século 18. demos um salto. Sim, sim. E no princípio do século XVIII uh, Conqueiros ainda era uma terra importante. Uhum. Ainda era um núcleo importante. Uh, mas no, ao longo do século XVIII verifica-se que que a, a, a sede de freguesia começa a crescer e em breve se vai tornar o principal núcleo uh, habitado, o núcleo habitacional da freguesia. Uh, mais tarde, já em finais do século XIX, quando, quando a, o caminho de ferro passa pela freguesia, é aberta uma estação, uh, precisamente a estação de Amoreiras -Gar, Gar, hoje chamada Amoreiras Gar. E, portanto, passa a haver um outro, um outro núcleo de povoamento, ao mesmo tempo que Conqueiros praticamente desaparece como núcleo de povoamento. Nós, hoje em dia, também temos três núcleos, só que já não é com Conqueiros, com Conqueiros ou Conqueiros, mas é com a gar uhum. Portanto, São Mardinho das Amoreiras, Aldeia das Amoreiras, a mais antiga, uhum. e a Moreira a mais recente de todas. Sim. Uhum. Uh, Portanto, é esta a situação que chega ao século XIX. De facto, uhum. nós vemos até que a, a, a população de São Martinho das Amoreiras é uma população que tem... que tem, Nós de ver algumas, algumas fotografias mais adentro, mas eu aqui uhum. chamo a atenção para este mapa, que é um mapa que, vai, que, que reflete as, as alterações, as grandes alterações da divisão administrativa do território, com a saída de algumas freguesias do Conselho de Oric, e, e a anexação de, de outras. Apesar de tudo, URIC ficou a perder. Uhum. Por assim dizer. Estas Portanto, destas, disputas territoriais destas, que destas a, disputas, a Mira teve no, no século IX. A, a, a... Um, a leste e a norte do, das, das fronteiras a, a, a, a leste a, a oeste Poente perdeu para, Uri, para Odmira perdeu a, São, São Martinho, Santa Clara a leste queres dizer? a dizer? não, a oeste a oeste ah, ah a... não, estás a falar do Urique, ok eu agora estava uma vez do lado de Odmira pois. pronto, sim, sim e, sim, e, sim. E, sim e do lado de Nascente perdeu Uh, São Sebastião de Gomes Aires, ou Gomes Aires, aqui está só Gomes Aires, uh, perdeu para, para, para, para Almodóvar. Uhum. Entretanto, ficou com as duas, duas, duas freguesias iniciais, que era a própria freguesia do Urique, e a freguesia de São, São Santana da Serra, mas agregou uh, o conselho de... de Conselho de Gervão, um pequeno Conselho de Gervão, constituído por Gervão e Santa Luzia, e uma freguesia, a Conceição, uh, de, do antigo Conselho de, de Messichana. E, e, e pronto, e, é, é, e São Martinho das Amoreiras e Santa Clara passaram. Passaram, então, passaram a isto no, ao, século, no século XIX. Isto já no século 19 a pertencer ao Conselho de Audemira. Mas ainda houve, isto é, o, isto é o desfecho, não é? Porque houve mudanças de, de mãos. São o, Martinho o, das Amoreiras andou, ainda transitou, uh, transitou Pórico, se <coughs> o e depois voltou. É, São Martinho das Amoreiras, como era considerada uma freguesia rica, é, considerada e era uma freguesia de altamente produtiva, é, <coughs> do ponto de vista, no século XIX, do ponto de vista não só da, da agrícola, que era nessa altura o principal, a principal produção e que, da economia era a vinha da, da agricultura, uh, mas também da própria da própria fabricação de azeite e, uhum. e, e portanto, e da de, de, de, de, de, de produção de mel e de cera, etc. Portanto, era uma freguesia, de facto, com, com, com uma grande riqueza é possível, e uma freguesia é é possível, possível E apetecível, é desde logo, para, para para os notáveis que estavam na câmara. porque Porque, frequentemente, quando as câmaras eram chamadas a Afim, a gastar, a colocar no seu orçamento quantias que frequentemente não conseguia coletar, se tivesse no Conselho a freguesia ricas, era mais fácil distribuir as derramas por mais gente com capacidade de pagar. E, portanto, numa freguesia como São Martinhos das Amoreiras... As derramas freguesia... são impostos... Isto para mais os mais distraídos, a volta, já, já falámos nisto, mas como são termos que não são propriamente do, do uso corrente, não é? do uso comum, a não ser que quem anda envolvido em, em <risos> ou em política autárquica ou em gestão municipal, uh, já tenho ouvido falar nas derramas, mas as derramas são, portanto, impostos cobrados. Pois, precisamente, e portanto, uh, sobretudo, os conselhos passaram a ter como obrigação uh, um, trabalho de criação, de acolhimento e de criação uhum. dos, das crianças agitadas. E isso, o pagamento, não só necessário à alimentação, mas como também a tudo mais, e sobretudo o pagamento às amas, uhum. uh, uh, era, um, era uma despesa regular muito importante, que, que de facto punham as câmaras sempre aflitas, em termos orçamentais. Portanto, São, Mati, São Martinho era, era, tornou-se então numa... Uma, uma, uma freguesia muito desejada, uhum. tanto por Oric como por Odmir. Por por, por, por e por vezes as, as pessoas de São Martinho também usavam isso. Uhum. Usavam isso. Por exemplo, houve uma altura em 1884 a freguesia passou para Oric para e uns anos depois de... de... Passou para Oric por vontade popular por, também. Por, sim. Por vontade popular, porque antes disso eles tinham, tinham, tinham, ten, tinham tentado sair na altura em 1862, Salveiro. Na altura não saíram porque a, a população tinha, tinha organizado uma, uma, digamos uma reunião a, num dia de feira, num dia de festa, e, e a Câmara de Admira soube do caso. Foi eu, foi a São Martinho e fez umas promessas de melhoramentos materiais e, portanto, a população acabou por desistir. Mas, de facto, em 1884 acabou por ir, por ir para Oric, para de novo, e só voltou para Odmira eh, em 1899. Também sempre aqui com, com baixos assinados e, com, e uhum. esses abaixo assinados eh, eram geralmente organizados por os notáveis da terra, claro. Uhum. Não sei se queres que eu passe aqui para a pode, pode é. passar. Pois, este mapa mostra exatamente, isto é uma carta, um, a carta do Exército, na escala 25 mil, mostra essa situação. Uh, eu tive que fazer ali uma, uma sublinhar a vermelho uh, uh, o topónimo com guedes, porque de facto estava muito uh, em, em caracteres muito, muito, muito pequenos uhum. e quase não se conseguia ler. Temos, portanto, ali São Martinho das Amoreiras, temos Aldeia das Amoreiras, e só não temos ali a Moreiras-Gar, porque o, o, o mapa-carta, a, a carta geográfica, não contemplava a Amoreiras gar já, já vinha noutra carta, noutra folha da carta. Uhum. Mas, portanto, há mais a Moreiras gar ali. Isto é uma carta de 1952, portanto, isto era a situação em meados do século XX. Uhum. É, não é assim uma carta muito legível para apresentar é. aqui, mas, pronto, mas mostra ali cada ali a, a centralidade de Conqueiros. Eu vou então passar aqui para pois aqui oh. este estão, é um, é, é um mapa que tem estradas, já mostra essa, esse, esse, essas essas três povoações que, que existem hoje em dia, São Martinho, Aldeia das Amoreiras e São Martinho das Amoreiras, Aldeia das Amoreiras e Amoreiras Gar, todas elas têm têm no nome a palavra Amoreiras, que é, digamos, essa matriz inicial uhum. e no período uh, há algum episódio de destaque no período de, de, das guerras liberais por exemplo há, há, um, há uma há uma há uma, há uma situação que mostra uh, essa essa esse desenvolvimento já essa riqueza e esse desenvolvimento de, de, de São Martinho uh, depois da Guerra Civil ter acabado Uhum. Uh, subsiste uma guerrilha miguelista durante enfim, até, até aos anos 40 do século XIX. A certa altura, o, o chefe guerrilheiro uh, miguelista, conhecido por, por Remexido uhum. entra em São Martinho e, e de facto f, f, faz uma série de exigências requisições de, de, de coisas que, que, que a guerrilha necessita e e passa pelas armas como ele diz uh, pessoas da família Calapés. que eram esse esse nome ainda existe uhum. uh, eram pessoas, eram eram comerciantes eram pessoas e portanto eram passam pelas armas passam quer dizer... pelas armas portanto fuzilaram fuzilaram uh, e porquê porque eles eram liberais uhum. e portanto como não eram miguelistas como não eram apoiantes do do rei absolutista uh, eles eles foram, foram mortos ah, isto, isto apesar de portanto já, da guerra já ter cessado sim é oficialmente já tinha cessado mas ela continuava na prática não é? uhum. através da guerrilha miguelista por outro lado há também a, uma, a, a presença local de um, de um conhecido clérigo, clérigo também também envolvido nas guerras nas, nas guerras nesse período que teria estado até refugiado né, num outro sítio que eu adiantei de falar, que era na, na, em Santa Anica. E, uhum. e, portanto, enfim, há uma série de episódios relativos às guerras que, que de facto, é, é, é, que têm esse, são... são Uh, São Martim das Amoreiras como centro, mas não era só São Martim das Amoreiras, porque toda esta zona serrana foi uma zona de uhum. grande intensidade dessa guerrilha e, e com muitas com mortes, enfim, com, com uma situação de instabilidade muito forte e que durou ainda há alguns anos. Uh, boa noite, Ruth, e obrigado por estar connosco. Uh, agora, o que vemos aqui é a Aldeia das Amoreiras. Vemos aqui a Aldeia das Amoreiras, vemos o seu larguinho com a Ermida de São Bento, uh, ou com a Capela de São Bento, como se queria chamar, ou Igreja até de São Bento, mas, enfim, uh, Capela ou Irmida será mais adequado, uh, no centro desse, desse, desse pequeno largo. É, de facto, uma povoação antiga. Em 1532, ela é referida como, como sendo o principal núcleo populacional. Isto em é 1532, embora, uhum. uh, uh, numa das fontes, embora nessa, nessa mesma altura, por essa mesma altura, uh, com queiros, uh, se distinguisse também, mas, enfim, por vezes as fontes podem ser algo contraditórias. Mas, uh, mas aqui neste caso, uh, a Moreiras é citada pela, pelo, pelo chamado... Numeramento 1532, uma espécie de recenseamento que houve em 1532, no tempo de um João III. Uhum. E, e, portanto, é, é essa pequena povoação, muito agradável, uma povoação agradável, que fica perto desse tal, desse tal ribeiro, que corre na direção de... de, de... Aqui corre. temos um, uma imagem mais antiga. É, esta imagem é uma imagem de, de São Martinho da própria povoação de São Martinho uma imagem que tem mais uma fotografia que tem mais de 100 anos. o anos a própria existência de fotografias de várias fotografias antigas em São Martinho uhum. mostra essa riqueza de São Martinho isto é havia gente com capacidade financeira para ter máquina fotográfica, uhum. para, ter, para fazer fotografias. E é, portanto, a partir de, de, é a partir do século XVIII que São Martim ganha a sua... Sim, a... Enquanto, povo, enquanto povoação, sim. Uhum. Ganha a sua importância. Uh, no século XVII nós ainda não encontramos uh, a povoação claramente a crescer. Uhum. Uh, possivelmente houve alguns entraves da própria, da própria igreja porque havia ali alguns terrenos que eram explorados pelo próprio pároco Eu não sei se não teria havido aí alguma questão. A verdade é que só no século XVIII é que decididamente a sede, a sede da freguesia se desenvolve uhum. de forma Isso. clara. Uhum. É esta, esta fotografia, evidentemente é uma fotografia que enfim, um pouco já é esbatida. Vê-se a igreja o vulto da igreja Uhum. bastante visível na na, na, na população vê-se que só tem uma torre isso é uma coisa importante e, e portanto e algum casario um, um pouco é, o desenvolvimento que, é, que, é, que a população teve e que nós hoje em dia ainda vemos uh, na direção na, na, na encosta na direção onde é hoje a junta de freguesia uh, ainda não há assim muito um casario muito visível mas uhum mas mas de facto nós ali notamos uma certa algumas algumas linhas por onde por onde algumas algumas direções por onde e a teve a também população um crescimento algo disperso não é? não não foi um crescimento muito bom a Freguesia uhum. tinha tinha tinha um povoamento disperso importante uhum. a grande parte da população vivia dispersa isto é vivia nos montes e nas... Alguns dos montes com mais do que uma família, uhum. no princípio do século do século XVIII, havia havia alguns montes que tinham várias duas e três famílias, e em alguns montes viviam assim um certo número de pessoas. De facto, os núcleos mais mais importantes eram eram estes que eu acabei de dizer. Mas depois, entre a, a população dispersa, dentro de todos aqueles aqueles montes, Há um documento muito importante que, aliás, o presidente da junta, o, Nuno, o Nuno Duarte, mandou recuperar, que é um tombo de, de, dos bens da paróquia, que é muito importante para, para, para nos revelar a existência uhum. desses, desses montes e dessas, é, desses lugares que existiam no termo, que existiam na, na área rural da freguesia. Esse, esse documento foi recuperado foi um trabalho meritório feito uhum. pela Junta da Freguesia pelo uhum. Presidente da Junta e, e de facto uh, muito urgente até porque eram um, era uma era um documento que estava em estava em grande é, é muito mau estado já uhum. né? Enfim, tinha séculos em cima não é mas ele teve ele e, felizmente ele, teve teve a, teve, a, teve a visão a visão de, de mandar recuperá-lo uhum. e assim um outro Uh, isto dizia uh, dizer, em 1911 a situação demográfica ainda se caracterizava pela existência de forte porcentagem de população dispersa. Sim, claro. 1499 pessoas num total de 2931 habitantes. E por outro lado, pela convergência de uma significativa parte desta mesma população em pequenos lugares de 3 a 9 fogos. É. Uh, os mais importantes aglomerados continuavam a ser São Martinho, agora a principal localidade. Pronto, já estamos a falar de 1911, com 92 fogos e 388 pessoas. Aldeia das Amoreiras, com 52 fogos e 156 pessoas, e Conqueiros, com 16 fogos e 51 pessoas. É. Amoreiras Gara, então chamada oficialmente, Estação de Caminhos de Ferro das Amoreiras, é. registava apenas 3 fogos. Esta, num rápido crescimento, atingiria em 1960 os 128 fogos, convertendo-se no terceiro aglomerado da freguesia. E que, e que pois, continuaria... Pois, é que, é que pois São muito. Martinho dos Amore, uh, perdão, Amoreiras... Perdão. a Gara é até uma terra que mostra a sua, a sua contemporaneidade na, no próprio arruamento. Na própria, são ru, ruas relativamente desafogadas, ruas uh, que, têm, que têm um traçado retilíneo, portanto um, uma povoação muito, digamos assim, ortorrômbica e que mostra essa essa o, o resultado de um, de um certo planeamento esse planeamento uhum. foi feito na base também de, de furamentos portanto uh, uh, tratava-se de uma, de uma herdade de uma herdade chamada a um furamentos era a sedência de, de, de, de, de talhões por, para, as, por, para as pessoas uhum. construírem portanto, uhum. mas houve ali uma, o cuidado de fazer o traçado de traçar as ruas e portanto uh, para, para que pudesse ser um arruamento regular que nós hoje em dia lá vemos e portanto isso é uma coisa de, enfim, do princípio do século XX e portanto uh, aqui esteve certamente também a mão de, da própria Câmara possivelmente, mas esteve também a mão do afurador do, do dono da propriedade que que, que, que deu origem a na, portanto a existência da, desta povoação. Uhum. Uh, ainda hoje em dia a, a população é servida por caminhos de ferro não tanto como como as pessoas seriam e precisariam mas houve uma altura em que de facto a própria ligação mesmo mínima esteve esteve em causa em todo o caso é uma é, portanto uma população muito ferroviária muito uhum. originária da ferrovia Claro que hoje em dia as coisas já estão modificadas, não é já só a ferrovia, mas a ferrovia ainda tem a sua. é a matriz ainda e tem, ainda tem a sua importância. Mas uh, uh, chegamos ao século XX, chegamos ao século XX e vemos que São Martinho continua, especialmente na primeira metade do século XX, a adquirir uma importância uh, que, que é até uh, destacada já antes e depois também no século XX. Uh, chegam-lhe até a chamar a Sintra do Alentejo? Pois, precisamente essa... Já agora podes passar outra fotografia uhum. porque é, é muito semelhante mas, mas tem uma... Enfim, também não é assim muito muito nítida, mas de qualquer modo nós vemos ali a povoação vemos a, a mole da igreja, ainda só com uma torre, depois hei a hei referir essa situação mas a uh, uh, de facto, uh, havia uma. Havia, no, no, enfim, no, no século XIX e no princípio do século XX, a ideia de que, a serra de, de, de que Sintra e a, e a sua serra eram uma espécie de paraíso uh, de, com água, com árvores, enfim. Uhum. Portanto, uma espécie de paraíso terreal. Uh, e essa fama, naturalmente, era muito. Era muito propagada não só por alguns escritores, como por okay. exemplo Lord Byron, mas também pelos habitantes de Lisboa, aqueles que eles tinham posses para ir para lá e, e, e usufruir dessas, dessas, dessas, dessa qualidade. E, portanto, há uma. Há uma, uma, uma, uma nós sabemos disso através de, de uma escritora local, a Áurea Paz Falcão. Uh, que nos dizia que era chamada, São Martinho das Amoreiras, era chamada a Sintra do Alentejo. Uhum. Portanto, era... A Áurea, que... Paz Falcão, a Áurea Paz Falcão, disseste? Áurea Paz Falcão. Eu suponho que foi isso que disse. Que sim, não... sim, a Áurea Paz Falcão, que era chamada uh, Sintra. Uh, Sintra, do... Do Sintra do Conselho de Odmira. Pois, Sintra do Conselho de Odmira, mas também chegaram a chamar Sintra do Alentejo, embarcando uhum. uhum. mais, mas enfim. Uh, mas pelo menos Sintra do Conselho de Odmira era, e ela chamou-lhe de facto isso, é, por causa dessa, dessas características a existência de água e a existência do, dos ortejos e de, e, de, e de áreas muito apresíveis. Sim, claro é... que a freguesia não era toda isso, grande parte dela era muito serrana, mas havia todos aqueles vales com água e valos de facto aprezíveis. já no, no, nos finais do século XVIII uh, uh, um senhor chamado Heinrich Friedrich Link, Link se assim está bem dito. Uh, de, também de seu comentários também notou diferenças desta paisagem relativamente a outra Ao paisagem de Alentejo, Alentejo é que precisamente, por... lá está. Aqui, também ele achou que era a Sintra do Alentejo, uhum. neste caso. Uh, pois Ele passou por aqui, em viagem para o Algarve, e depois de, atras, atras, de atravessar todo o Alentejo, que ele achou uma terra, enfim, uma terra inóspita, uma terra, uma terra seca e e selvagem, de charnecas e de, e de matos, eh, chegou a São Martinho e achou que era quase um paraíso comparativamente. Um rodeados de searas de trigo, nos campos bem cultivados, e mesmo semeados de linho das proximidades de São Martinho. Precisamente. O, o Heinrich Link escreveu isso. Uhum. Portanto, que era um, era um botânico, ele era aliás um botânico, portanto uma pessoa habituada a olhar para, para a terra e para as plantas, e que austríaco ou alemão e que passou por aqui finais do século XVIII E ele diz que contrastavam com a maior parte dos tristes cenários campestres por ele percorridos até aí no Alentejo É, exatamente hum. Portanto, nesta, nesta, nesta, nesta já chamei a atenção isto, hum. é uma, isto é uma fotografia tirada de um cerro que existe ali próximo da, da, própria, da própria povoação e, e temos ali a igreja, a molda, a igreja sempre muito visível na, nas fotografias tira, de conjunto. Uh, nós vemos agora numa fotografia, isto é uma fotografia do Luís, do Luís Guerreiro, da Câmara, uh, nós vemos a, a fotografia, enfim, a, o, a parte central da, da, da povoação, vemos mais uma vez uh, a igreja em primeiro plano e vemos uma coisa, a igreja com duas torres. Esta, esta a igreja a história da, da igreja é interessante porque uh, a igreja teve uma história enfim, muito semelhante ao longo, a todos, a todas as outras igrejas ao longo dos séculos XVI, 17 e, e mesmo 18 mas uh, mesmo no século XIX uh, de facto, há um clima de, de pouca religiosidade em Portugal desenvolve-se um clima muito, de muito pouca religiosidade em Portugal. E grande parte. E, e sobretudo... No e sul... é que é que se devia já agora esse clima? É um, um, certo espírito um, que, um certo espírito né, que, que vem, do, que vem da, da, da, da, da reformas liberais. E que uhum. já tinha vindo um pouco da, da, do, do iluminismo. Ao mesmo tempo associado a uma... a alguma dificuldade que a Igreja enquanto instituição tinha em alcançar as populações rurais. Portanto, podemos dizer que as populações rurais viviam um bocado, embora, embora houvesse este esforço de criar novas freguesias para chegar, para hum. que o para que a Igreja e a palavra da Igreja, uhum. através do, do clero, dos seus dos parcos, pudesse chegar facilmente às populações rurais. A verdade é que isso, no Alentejo, e aqui nesta região, neste caso em particular, foi sempre muito difícil. Uh... Mesmo com o esforço da Igreja Católica Esse... após o Concílio de Trento? e, e Sim, de isso, falam... sim, nessa altura, houve, houve alguma eficácia nessa altura, mas atenção, a partir do século XVIII, com, com o iluminismo, a há... A religião, o espírito religioso é um pecado confrontado com novas ideias, portanto, mais racionais, etc. A questão da fé perde, perde alguma, alguma influência face a novos conceitos como razão. E, e, e então o, o que vemos é que, de facto, grande parte das igrejas aqui no Conselho de Odmira, nas, nas freguesias rurais... São, são igrejas, grande parte delas eh, entram quase em ruínas praticamente são abandonadas no caso por exemplo de São Martinho e de, e de Santa Clara também uhum. não em todas, há algumas mais próximas da vila e tal, que isso não se verifica tanto, mas nestas duas por exemplo isso verificou-se muito, no século XIX a igreja de São Martinho estava completamente abandonada. Uhum. Chovia-lhe dentro. Alguns retábulos antigos uh, ficaram estragados. Uhum. E, e, e, de facto, não, não, não eram arranjadas. A igreja não era arranjada. Houve uma altura em que os ofícios divinos, portanto, as missas, etc., já tinham que ser uh, realizadas na, na, na, na sacristia. Portanto... Uh, é este espírito laico que leva a que, de facto, a igreja cá por, por... há uma cantiga que nem sequer é de cá, mas que, que se ajusta cá, que, é, que aparece naquele cancioneiro, num cancioneiro que foi publicado por, por o Sardinha, é, que diz... Uh, à missa não vai ninguém... Uh, qualquer um dos versos é a missa já não vai ninguém. Isso era de pias, era uma coisa cantada em pias, mas ela é cantada por acaso aqui a propósito da viola campaniça. E, e portanto, é, é um pecado esse espírito hum, que, que, que se divulga muito. E então, no caso de, de, de, da diocese, ainda, ainda há outra situação, é que no caso da diocese de Beja, que tinha sido restaurada, em 1770, e cujo primeiro bispo tinha sido Dom Frei Manuel do Senaco de Vilas a verdade é que com a saída do Frei, Dom Frei Manuel do Senaco de Vilas a Diocese de Beja, ou esteve durante muitos anos vacante, portanto sem bispo, uhum. ou esteve, teve bispos que se rapidamente, e portanto há, há uma desorganização grande na Igreja Diocesana. Portanto, todos estes factos. Uh, um espírito pouco religioso, um espírito uh, em, que, em que a igreja ficava um bocado arredada e a religião... eram ideias que estavam a, a, a, a, a ser substituídas por outras, Sim. Ah. tudo isso fez com que uh, de facto alguns, do, alguns dos, dos edifícios fossem enfim, de certa forma abandonados, ou pelo menos descuidados. Uhum. Uh, no caso de como disse no caso de São Martinho, isso foi o que aconteceu. Uh, a partir de certa altura, no entanto, a partir, houve uma no primeiro metade do século XIX, houve ainda algumas obras, algumas pequenas obras, mas a partir de 1943, mesmo já durante o período já do Estado Novo, uh, pretendeu-se, enfim, dentro do Estado Novo apoiou-se muito na Igreja Católica e, portanto, há toda uma, uma relação íntima entre o poder político e o poder religioso em Portugal. E há um projeto para, para, para, para obras, para grandes obras na igreja, uhum. e, e esse projeto que foi feito por um arquiteto, esse arquiteto imaginou que a igreja só tinha uma torre, porque essa o, torre já tinha, tinha caído, caído. tinha, tinha <risos> caído. e imaginava que tinha caído durante, a, durante a, o, o terramoto, terramoto de 1755. Claro que mas tudo, ele imaginava. Mas... Ele imaginava tudo, fantasias. Uhum. Mas então, a partir dessa fantasia, eles decidiram construir mais uma torre, porque achavam que a, que a igreja estava coxa, digamos, só com uma torre. De facto, a igreja até ficou, enfim, hoje em dia é uma igreja reconhecida, reconhecida em todo o conceito porque não, não temos outra igreja assim com esta fachada, com duas torres, mas isto foi, de facto, resultado de um equívoco. Esta torre inicialmente, não, esta igreja inicialmente não tinha duas torres, só tinha uma. Mas de facto as obras feitas em meados do, do século XX eh, conferiram-lhe o aspecto que nós temos hoje. Eh, o facto de estar numa encosta, encosta mostra que, enfim, que o, acesso, o acesso à igreja, à porta da igreja, se tem que fazer por uma escadaria a Igreja mesmo no século XVIII a Igreja eh, não, não significa que tivesse perdido todo todo o seu toda a sua importância social aliás eh, ainda durante a guerra eh, dos liberais da guerra li, das guerras liberais de, depois do período de, do período da guerrilha portanto quando voltamos a recuamos recuamos um, um, pouco, um pouco relativamente para, às obras para mostrar um episódio sim, sim. Para, para para relatar um episódio é. Há um guerrilheiro que era miglista, o tinha por nome, por alcunha, o rachado. Esse rachado acabou por sofrer uma emboscada próximo de São Martinho e foi morto nessa emboscada. E então os soldados liberais trouxeram o cadáver do, do rachado para a porta da igreja para que o povo, quando viesse à missa, verificasse que o rachado tinha sido morto. Portanto, eram hábitos, enfim, assim, violentos e sobretudo violentos nesse período. Mas voltando ao século XX, nós verificamos que, de facto, a Igreja de São Martim continua a, a surgir no, no, no quadro da, da imagem da, da população como um edifício muito evidente e de grande, de grande importância. Esta é uma, uma fotografia em que se vê de novo São Martinho um pouco entre, entre a vegetação. Enquadrado na natureza. Não, enquadrado na natureza, precisamente. Uh, há pouco eu falei na, numa ermida que fica na zona serrana de São Martinho. Sim, São Martinho é quase toda uma, uma freguesia serrana, mas fica na zona mais sul mais e talvez podemos considerar mais agreste que é uh, um sítio chamado Santa Anica. Santa Anica tinha uma ermida, precisamente dedicada a Santa Anica, uhum. que no fundo é uma Santana, Santa Ana, mas que ali era chamada Santa Anica, provavelmente para se distinguir de Santa Ana da Serra, que não fica até muito longe. Uhum. Esta Santa Anica uh, era uma, uma, uma, é, é uma... Era um monte, era uma, uma, uma propriedade agrícola, numa zona alta, onde se vê uma extensa, uma extensa, eu não tenho aqui imagem disso, mas que se vê uma extensa uh, paisagem. Uh, vemos que é, enfim, construções de, de pedra, portanto, muito usuais na, naquela, naquela zona. Uh, esta é, uma, da, esta é uma, uma das casas que ainda está, enfim, era um monte, que ainda está, podemos dizer, em pé, Uhum. que tem uma porta com uma inscrição podes passar por favor uhum. essa inscrição não é muito legível mas espera ali se não estou enganado ano 1689 se não estou enganado e, e portanto na verga, inscrito na verga que é, que é em pedra também uh, e portanto é uma é, uma, enfim, é, uma, é, uma, é uma, uma, um monte com alguma importância e esses pontos com alguma importância muitas vezes quando eram construídos ou reconstruídos a maior parte das vezes uh, tinham inscrições enfim, que lhe conferiam uma maior, uma maior importância podemos assim dizer e, esse, e ali havia de facto essa tal ermida que mais tarde foi secularizada e foi adaptada até a Estábulo Uhum. Uh, neste momento ela tem, tem estado, cada vez está mais em ruínas e neste momento está praticamente toda a caída do telhado começou por cair o telhado, as paredes depois porque era, em parte era em pedra como é muito usual, mas em parte também era, era em em taipa e portanto é, é, acabou por cair, podes menos passar resistente ao tempo. menos resistente uh, nós ainda vemos aqui na, numa das paredes que é de pedra, vemos aqui um nicho uhum. onde se encontrava a, a, a imagem de Santa Anica. Essa imagem, quando, quando enfim, este, este, esta ermida deixou de, de, de estar capaz, uh, foi transferida para, para a aldeia das Amoreiras e mais tarde um dos parcos até vendeu a, um, enfim, a, um, a uma, uma pessoa que faz negócios de filharias. É. Neste caso de antiguidades, mais, mais concretamente. A um antiquário. Uh, para lá nós vamos agora, nós também tem temos aqui uma fotografia de um, outro, de, um, de, um outro, de um outro núcleo de povoamento que é. Que é, que é como é que se chama isto? Ah, <risos> uh, uh, é lá, eu, uh, Corte Malhão, uhum. que é a povoação de Corte Malhão, uh, para seguir para. Para Santa Anica passa-se exatamente aqui por Corte de Malhão e depois toma-se assim os caminhos uh, rurais. Uh, Corte de Malhão é uma, é uma povoação interessante. Já, já teve, tem, tem aliás, uma, uma antiga escola, hoje em dia, enfim, em mau estado, uma antiga escola que mostra como estas pequenas povoações, estes pequenos lugares, uh, uh, davam Uh, serviam, em termos escolares, uma população rural muito, muito uhum. numerosa. A escola era indicador uh, de, de, de, sim, de uh, haver este, ali uma, uma, uma densidade uma, demográfica. Uma densidade, sim, sim. Uh, e, e, e Não a... era só da própria, do próprio lugar de, de, de corte-meilhão, mas era também daqueles montes ali à volta. Aliás, uh, e agora aqui alguns dados uh, concretos relativamente à demografia da freguesia. Em 1864 já tinha 2.255 habitantes pois. portanto mais do dobro do que tem agora sim <risos> uh, estávamos a falar ali na segunda metade do século XIX uh, e em 1950 tinha quase 5.000 habitantes uh, portanto em 1960 uh, 4.587 e uh, depois teve um de 1960 para 1970 teve um declínio bastante acentuado e desde aí tem, tem, tem sido é preciso... sempre... Embora entre os censos de 2011 e os censos de 2021, tivesse havido um aumento de 4%. Pois, pois. Sim, Enfim, são, são... Não me parece muito expressivo, mas... Pois, e sobretudo, não tem a ver com a com o aumento da população local, digamos, mas tem a ver com o aumento de recém-chegados, de, recém -chegados, de uhum. umas populações... Na, que, que chegaram recentemente. Esta a, a década de 60 de facto, foi uma década de, de, de descida abrupta do de, de número de, de, de pessoas. Não só em São Martinho, mas uhum. em, em todo sim, o lado. Sim, isto refletia o estado que se passava também no o que tipos, se passava em todo o lado, sim. Uhum. Uhum, mas uh, chegou a tipo, quando chegou a 2011 tinha mil pessoas, né? Uhum. Mil, mil e seis pessoas. Isto é, é de facto uma ficou em 2011, mesmo hoje em dia tinha menos pessoas do que tinha em 1864. Portanto, nós vemos o que um, sucedeu. Menos esta. e muito menos. Sim, certo? sim, tinha muito menos. Menos de metade. Isto, portanto, não é um caso, Sobretinho, não é caso único. Isto tem a ver com, com o espaço rural, <coughs> com todo o espaço rural do, uhum. do Alentejo e não só do Alentejo. Uhum sofreu e, um grande for... especialmente na década, na década de 60. É de 60, precisamente. Na década de 60 é a década da grande imigração para o estrangeiro, não só para a cidade, mas também para o estrangeiro. É a década também da de, de, de mobilização para, para a África, da mobilização militar para a África. Há todo um conjunto de, de, de motivos que levam, levaram a que de, que de facto... Hoje, hoje em dia não é como, como, como não, nenhuma das outras freguesias o é, não é uma, uma freguesia muito povoada, mas é uma freguesia com encantos especiais. E, de, e como ainda. já vimos, com bastante história, e, e, e história de, de, não só da freguesia em si, mas da região onde ela se assim insere, que tem marcas bastante antigas. E, por fim, temos aqui uma fonte... Uh, estive lá há pouco tempo com mais uns amigos, que é a Fonte do Rebentão. Uh, a Fonte do Rebentão hoje não, não, tem, não, não, não tem água. água. Uh, portanto, a existência de fontes, uh, em 1758, o pároco interrogado sobre a existência de fontes enumera uh, uh, uma série delas. Uh, e, de facto, e, e, e de facto, era uma terra finca. Possuía, águas e possuía água e portanto possuía uh, fontes uh, fontes públicas fontes onde as pessoas, onde a população se abastecia uhum. uh, este, neste caso aqui é a fonte do Rebentão, Rebentão fica, perdão, fica próximo fica numa encosta uh, mas ela hoje em dia não tem água uh, parece que a plantação de eucaliptos nas imediações na, um pouco acima da a própria fonte, um, um, um, uhum. ao nível um pouco superior, fez com que os mananciais fossem cortados e, e, portanto, a, a, a fonte deixou de, ter, uhum. deixou de deitar água. No fundo, no fundo, nós também estamos a assistir, mesmo com, estas, com estes barrancos que não correm, com estas fontes que não deitam uhum. água, estamos a assistir um pouco a esta, a esta falta de água cada vez maior... Uh, no Enfim, no território onde vivemos. Hum. Uh, porque, de facto, a última vez que eu lá estive, é verdade já não chovia há uns tempos bons, uns meses largos, mas todos aqueles barrancos que, enfim, pronto passei com os meus colegas de, de excursão, uh, que era o, o Nuno e o Jorge, e mais uma jovem cujo nome peço desculpa por não me recordar de facto os barrancos não, não estava completamente Muito secos, secos. Uhum. O, infelizmente pronto o regime de pluviosidade é, é cada vez tem períodos cada vez mais longos da sua incidência e portanto as secas são cada vez mais prolongadas enfim não é propriamente aquilo que temos para discutir Peixe. Na, Peixe. aqui no âmbito destes, é? destes programas mas eu creio que... Não sei se tens mais alguma coisa Bem, que queres acrescentar. Eu queria acrescentar. chamar a atenção e repetir, no fundo, que São Martins da Moreira já é uma freguesia recente no Conselho de, de Odmira, Lá estou eu com os meus lápis Sim. de língua. Ela passou para o Conselho de Odmira definitivamente em 1899. Definitivamente claro. em 1899. Portanto, é uma, uma, uma freguesia relativamente recente no Conselho de Odmira. É uma freguesia tradicionalmente considerada como uma freguesia rica, abundante de águas e, portanto... É uma freguesia do ponto de vista agrícola produtiva, não é? muito. Produtiva. produtiva, exatamente. Não só de cereais, mas como também de hortejos, de frutas, etc. E linho. E linho, como e como linho como sim. Como não houve uma altura em que uh -huh. se produzia um, um linho um pouco por todo o lado. E, <coughs> e, era, e linho. Esse que era depois uh, trabalhado localmente também. Uh, isso é uma... É, são atividades que desapareceram completamente, não é? Esse trabalho, essa tecelagem, uh, isso praticamente uhum. hoje não existe, a não ser num caso ou outro, mas já uhum. mas um bocado uh, quase em termos museográficos ou museológicos. E, e, portanto, uh, é uma freguesia, de facto, espe especial nesse aspecto. Ela, uh, tal como as outras freguesias, ela, ela tem a ver com essa organização uh, territorial, básica da igreja, portanto, uhum. a palavra freguesia tem exatamente a ver com isso. Mais tarde, a palavra foi adaptada à organização, à divisão civil, uh, mas isso só depois da república, porque no século XIX passou a haver, uh, portanto, antes eram freguesias, às vezes se chamavam de paróquias, no século XIX passou a haver paróquias, mas paróquias civis, e no século XX já com a república, as antigas freguesias, passaram a chamar-se uh, chamar freguesias, só que passaram a ter funções civis. Uhum. Mas, de qualquer modo, o próprio mapa das, das freguesias civis foi plasmado sobre o antigo mapa das freguesias religiosas. O fre, a freguesia tinha a sua a sua, sua frente, digamos assim, um parco, pelo menos, por vezes até mais do que um, tinha um parco, às vezes tinha, enfim, tinha um, uns beneficiados, como como se dizia portanto, mais do, que um clé, mais do que um clérigo, e, portanto, que foi o caso, que chegou a ser o caso de, de São Martinho, que chegou a ter o, o parco, chegou a ter o título de prior, que era só uma situação reconhecida às igrejas matrizes, portanto, às igrejas das sedes concelhias, mas São Martinho, devido à sua, à sua, assim, enfim, ao seu crescimento florescente, à sua importância, chegou a ter, chegou a ter um, o parco chegou a chamar se chamar na realidade era um pouco impropriamente tinha a ver com o trabalho que ele tinha que ele, que, ele, que, ele, que ele devia fazer mas era um pouco impropriamente porque São Martinho não era sede que conselhia e portanto é, é de facto uma, uma freguesia que tem essas características uhum. Muito bem uh, e com isto vamos uh, terminando o nosso, o nosso programa uh, quero agradecer quem teve desse lado a ouvir e quem vai ouvir no futuro Uh, Quero também dizer que uh, vamos continuar com as emissões de história e que agora em breve uh, vamos também fazer aqui alguma abordagem um, ao, ao panorama político atual, no fundo estamos em contexto de eleições uh, e eu acho que é importante puxar a CRI para o nosso território um bocado a atenção sobre os assuntos uh, políticos que nos, dizem, que nos dizem a respeito. Uh, porque nós ouvimos os debates na televisão entre os líderes, uh, de, os, os líderes dos partidos e, no fundo, e que representam aqueles que se propõem a candidatos a primeiro-ministro, que é uma coisa errada, não é? Não é assim que funcionam estas eleições. <risos> Aproveito para dar aqui este pequeno esclarecimento. Uh, e, portanto, quero a intenção é puxar aqui um pouco a atenção para... O círculo eleitoral de Beja, que é, no fundo, aquele que interessa. São as pessoas que se propõem neste círculo, são aquelas que nós vamos eleger. E por isso achei importante convidar algumas para conversar aqui, conhecer as suas ideias. E uh, adiante já, porque já publiquei o cartaz sobre isso no dia, no dia 11, depois da manhã. Uh, teremos a, a primeira conversa uh, com o cabeça de lista do Partido Socialista, Pedro do Carmo. Uh, quem se interessa por estes assuntos? Uh, acompanhos uh, quem não se interessa devia começar a interessar-se <risos> uh, porque no fundo isto diz respeito às suas vidas embora que às vezes uh, embora que isto às vezes não seja muito claro uh, e, e por vezes o, o, o, o debate político pode pode até aborrecer uh, mas também como muitas outras coisas uh, uh, fiquem fiquem connosco acompanhem, acompanhem o, o, o trabalho uh, e os nossos vídeos estão Aproveito agora para dizer isto há algum tempo, passado algum tempo, de, de, de outras publicações que estão todos no Facebook, no, no, na página do Admir Livre Podcast, estão em backup também no YouTube uh, e são ainda transmitidos em simultâneo para além do Facebook e YouTube na Twitch para quem por lá andar a ver outras coisas. Resta-me dizer uma boa noite e... Uh, e até a próxima até a próxima, até boa até noite próxima. que é já depois da manhã Enfim. <risos>